A paz do Senhor, amados. Bom é estarmos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Seno e à irmã Norma, são os pastores presidentes da igreja, ao pastor Roberto e à irmã Irene, e também ao pastor Josimar e à irmã Eleusa. E dizer que estar aqui outra vez, desculpem, é motivo de muita alegria para mim, junto com a minha esposa e o Sérgio que me ajuda. Podem sentar e que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Eu sou presidente do Projeto Ministério Família Debaixo da Graça Quem já assistiu o meu programa Na Rede TV pelo menos uma vez Levante a mão assim por favor Nós temos um programa amanhã Às 8 horas da manhã Na Rede TV No domingo às 14 horas e às 16h45 Nós temos um Um site muito visitado Pelos casais Amofamilia.com.br Quem já Visitou meu site pelo menos uma vez Levante a mão assim, por favor Quem não visitou, pode visitar ainda hoje Quem tem acesso à internet Quem tem um perfil no Facebook aí Levante a mão Quem tem... Bem alto assim, quem tem no Facebook Tem gente que tem, mas não quer, não quer se entregar na é verdade Quem não tem o um perfil no Facebook aí, Levante a mão assim, por favor Quem não tem... tá vendo como tem gente que tem e não quer revelar? Muito bem Eu tenho... Um, um portal no Facebook Onde eu deixo mensagens, textos, vídeos, informações Todos os dias Nós temos 200 mil pessoas que nos seguem E eu não uso o Facebook para brincar Eu uso para ministrar a vida dos casais e das famílias Dos pastores e dos líderes Por isso se você quiser me seguir a partir de hoje É só colocar lá facebook.com.br PR Josué Gonçalves é facebook.com.br Josué Gonçalves Eu sou casado com a irmã Rosemary E já vamos para 29 anos de casado E tem sido uma grande benção a nossa vida Nós, no início, tivemos dificuldades de ajustamento Como todos os casais novos Mas hoje estamos vivendo um tempo de maturidade muito abençoado e abençoador Por isso estamos aqui para ministrar para vocês E desta relação é, nasceram é, quatro filhos Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui Essa aqui é a Letícia Ela é terapeuta ocupacional, pós-graduada em geriatria Mas trabalha conosco no ministério o Felipe trabalha conosco no ministério também Porque nós temos uma editora e ele cuida do departamento comercial Aqui está o Douglas, que é pastor, psicólogo E podem trazê-lo para ministrar, que ele ministra melhor do que eu é, Até porque já aprendeu a falar de família desde o ventre da mãe não é? é aqui está a Valéria, que é a esposa do Douglas, ela é Nutricionista, Mas hoje ela está sendo muito mais mãe Por causa dos netinhos, nossos netinhos, os filhinhos deles E aqui está o Pedro, que é o nosso filho do coração Chegou em casa com 24 horas de nascido Hoje tem já praticamente 17 anos E é uma benção de Deus na nossa vida E aqui está as nossas preciosidades Que é a Luísa e o Davizinho Certo? São os nossos netinhos. Olha, quando eu vim aqui é, pela primeira vez, eu acho que a Letícia era bem pequenininha. A Letícia. Hoje a Letícia já é casada, o Douglas já é casado, tenho netos. Como o tempo passa, não é verdade? Por isso que a gente precisa viver bem todos os dias, porque o tempo passa. Muito rápido Quero fazer dois convites para vocês ah, O primeiro convite Eu quero convidar todos os casais ir, Para ir para Israel comigo em janeiro Segunda quinzena de janeiro Nós vamos fazer uma viagem com um grupo de casais A viagem vai ter este roteiro Dubai, Jordânia e Israel Já pensou que maravilha você namorar em Dubai? Você beijar a sombra daquelas plantas Naqueles jardins lá em Dubai Que é uma das maravilhas do mundo Certo? É muito bom, hein? Aí você passa pela Jordânia para conhecer também outra beleza diferente E aí nós vamos renovar a aliança lá na Terra Santa Já pensou você dar um abraço gostoso? na esposa dentro de um barco no, Nas águas do mar da Galileia. Já pensou você visitar a casa da sogra de Pedro? Para lembrar da sua sogra em Israel <risos> Eu ouvi falar que um rapaz levou a sogra para Israel Chegou lá a sogra morreu e ele foi ver quanto ficava para enterrar a sogra em Israel E quanto ficava para enterrar no Brasil No Brasil ficava 20 mil dólares Para trazer e enterrar aqui E para enterrar lá, mil dólares Ele disse, não, eu vou levar para o Brasil Perguntaram, mas por quê? Enterra aqui, terra santa Ele não Aqui os mortos ressuscitam No Brasil eu nunca ouvi falar nisso Brincadeira, hein, gente? Muito bem Quantos tem esse sonho de conhecer Israel, Dubai, Jordânia? Levante a mão um assim, por favor. Quantos têm uns, pelo menos um sonho? Levante a mão um assim, por favor. Muito bem. Você pode ir então. Agora escute. Essa é uma viagem. É, quero perguntar. Pergunta o irmão que está na porta aí, por favor, pergunta a irmãzinha que está na porta. Pergunta para o Sérgio se ele trouxe os folders de Israel. Para entregar para quem desejar Bom, se você quiser ir Você pode pagar em 24 vezes Está pensando? 24 vezes E aí você pode fazer inscrição comigo e com a Rosa aqui. já faz a inscrição Dá um pequeno sinal E segunda, terça-feira segunda, terça A empresa já faz todo o trâmite E você já vai para Israel, Dubai e Jordânia conosco Então, não deixe de falar com a gente Marque o seu nome Telefone, e-mail Passa para a gente E vamos viabilizar a sua ida Lá para Israel Irmão, pode cadê o irmão do som? Onde é que está o irmão do som? Pode baixar um pouquinho Senão eu fico aqui preocupado com a e, e, e, e Então pode baixar um pouquinho Ok? Até porque Se o Espírito Santo não fizer a obra Não é no grito que a gente vai fazer Não é? Outro convite é, é Para o encontro nacional de solteiros Tem Quem tem solteiros em casa aí? Quem tem solteiros em casa? Manda para lá então Vai casar todo esse pessoal aí esse Terceiro encontro nacional de solteiros, gente Vai ser dia 31 de dezembro, 1 e 2 de fevereiro Esse ano nós recebemos mil solteiros lá Mil solteiros o ano que vem, esse, é, agora no próximo ano, no finalzinho de janeiro, começo de, de fevereiro, nós queremos receber lá 1.500 solteiros. É muito interessante que vai solteiros novos, solteiros um pouco mais velhos, vai viúvo, desquitado, descasado, é, solteiros, vai? vai todos que a gente convida e que deseja se inscreve, entendeu? E outro dia o garçom que era crente, do até o garçom que era crente, falou, pastor, obrigado, viu? Porque nesse encontro nacional de solteiros, até eu saí daqui namorando. Já estou noivo, vou casar. Sobrou até para o garçom. Até porque nós só tivemos um problema esse ano. Teve 750 moças e 250 rapazes. Nós estamos até dando um desconto para os rapazes para ver se eles vão, pô. Que está faltando homem lá no Encontro Nacional de Solteiros A ideia é prevenir para que os jovens se casem bem A ideia é fazer um trabalho preventivo Para que os jovens façam uma boa escolha E muitas destas escolhas já acontecem aqui mesmo, lá mesmo No Encontro Nacional de Solteiros Olha aqui, ó. Nós temos um folder muito bonito aqui que você pode pegar lá Você que já está quase que indo com a gente, não é? Tomando Santa Ceia lá no jardim do túmulo, diante do túmulo de Jesus vazio Orando conosco lá no cenáculo, onde aconteceu o dia de Pentecoste Já pensou? Tomando um banho lá nas águas do Mar Morto e não afunda É, lá em Cunhã para conhecer aonde descobrir os manuscritos mais antigos que nós temos lá em Israel, lá no Muro das Lamentações, conhecendo aonde estava o templo de Salomão. Está aqui, ó. Alguém quer depois pegar o folder? Levante a mão assim, por favor. Pode pegar lá o folder, está bem é, no final. Bom, gente. O pastor... Ah, aqui nesse evento vai estar, eu vou estar ministrando, a Sara Shiva vai estar ministrando, meu filho Douglas vai estar ministrando, o Lucinho. Barretos Vai estar ministrando E Juliano Som e o Ministério Livres Que hoje é um dos mais respeitados no Brasil Vão estar ministrando lá também Se você quer saber mais Também pode dar para nós o seu telefone Vocês receberam uma fichinha para preencher Que eu vou sortear produtos da nossa editora Não, não preencheram? O Sérgio também Pergunta para o Sérgio, querido por que, que ele não entregou as fichinhas para os irmãos ganharem aí produtos da nossa editora no final? Mas vocês podem marcar o telefone, o, o site, fazer a inscrição Bom, eu fui informado pelo pastor Josimar e também pelo pastor Roberto Que esta reunião é só para casais A reunião de domingo pela manhã só para casais a reunião de amanhã à noite para todos Para você e a sua família E domingo à noite também Então hoje eu vou falar com vocês Vou começar um assunto e vou terminar domingo pela manhã Construindo um casamento sexualmente feliz Nós vamos ler é, um texto que está em Cantares, capítulo 7, verso de número 9 a seguir E os seus beijos são como vinho delicioso Eu sou do meu amado e ele me quer Eu sou do meu amado e ele me quer Venha querido, vamos ao campo, vamos para o campo Vamos passar a noite nas plantações de uvas Vamos levantar cedo e olhar as parreiras Para ver se elas já começaram a brotar Veremos se as flores estão se abrindo E se as romanzeiras já estão em flor Ali eu lhe darei o meu amor Ali eu lhe darei o meu amor E preste atenção Que ela está chamando o o seu amado Para uma relação sexual E ela não diz Ali eu lhe darei a minha vagina Ela não diz Ali eu lhe darei os meus seios Ela não diz Ali eu lhe darei os meus lábios Ela diz Ali eu lhe darei O meu amor Porque O ato conjugal ou o ato sexual dentro do casamento é para ser a celebração do amor. O ato sexual dentro do casamento é para ser a celebração do amor. Aí você me diz, pastor Josué, começaram um seminário para casais, para família, falando de sexo, Sim, porque Gênesis capítulo 2 versos 24 e 25 diz assim Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une a sua mulher E os dois se tornam uma só carne Ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam tornam-se os dois uma só carne. Presta atenção. O casal deve se casar é, no cartório. Se submetendo às leis do país. Isso tem a ver com a bênção judicial. O casal deve se casar na igreja. Porque... A igreja é figura de autoridade para abençoar. O pastor é figura de autoridade para abençoar. Isso tem a ver com a bênção sacerdotal. Então casa civilmente, casa na igreja, vamos dizer religiosamente, para receber essa bênção sacerdotal. E casa no leito. Inclusive em Hebreus capítulo 13 verso 4 está escrito digno de honra entre todos seja o matrimônio e bem como o leito que no original grego não é cama leito é coite que no português significa implantação de espermatozois então Casa-se no civil, casa-se na igreja e casa-se no leito Quando é que a luz da Bíblia, o casamento é consumado? Quando acontece o primeiro coite Quando acontece o primeiro coito Quando acontece a primeira relação sexual que nós chamamos de lua de mel. Ali se consumou o casamento. Agora, você precisa entender que a relação sexual dentro do casamento tem a ver com a aliança. Quando rompe o imen, aliança de sangue, Espermatozoide Tem a ver com sangue Então quando o casal tem uma relação sexual Ele está fazendo ou renovando a sua aliança É por isso que Paulo disse para os irmãos da igreja de Corinto Que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela Olha como isso é sério gente os jovens precisam saber disso. Quando o jovem tem uma relação sexual com uma namorada, ele fez uma aliança de sangue. Ele desiste dessa namorada e começa a namorar, namorar com outra. Ele fez uma outra aliança de sangue. Então ele quebrou uma aliança, fez uma outra aliança. Aí ele desiste dessa namorada e começa a namorar com uma outra e tem uma relação sexual, aí então, ele já quebrou duas alianças e fez uma outra aliança. E cada aliança quebrada, a pessoa é quebrada pela aliança. Isso é sério? Eis é a razão porque, de repente, nada do que foi, nada daquilo que aconteceu, das alianças que foram quebradas, não houve arrependimento, não houve confissão, não houve perdão, aí a pessoa se casa e não entende por que o casamento não se firma. E não entende por que a relação não se firma. E não entende por que parece que as coisas não dão certo, apesar de o casal ter tudo para dar certo. Cada vez que você tem uma relação sexual com a sua esposa, esposa com o marido, estão renovando a aliança. Isso é muito interessante. Cada vez que um casal se relaciona sexualmente, está renovando a aliança. Inclusive, agora... Inclusive agora você tem uma linguagem codificada Para chamar o seu cônjuge para namorar à noite Mesmo à mesa com todo mundo Você pode dizer assim, querido Vamos renovar a aliança hoje? <risos> Ou então querida, que tal renovar a aliança hoje? Aí os filhos vão perguntar Que é isso pai? Você fala assim, mistério para a vida de casado. Quando você casar, você vai entender. Certo? A insatisfação sexual é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. A insatisfação sexual. Amados, quando um casal está Insatisfeito sexualmente Significa que o casamento pode estar Num processo de falência Isso não é um assunto qualquer Sempre que tratamos de sexualidade É bom lembrarmos que ela está a serviço da espécie mas especificamente a serviço da pessoa humana com suas marcas típicas de racionalidade, de liberdade e da responsabilidade, a palavra sexo vem do latim. Secare, que significa cortar, seccionar, separar, distinguir. O sexo é a conformação particular que distingue o macho da fêmea nos animais, atribuindo-lhes um papel determinado para geração e conferindo-lhes certas características distintivas, essa diferenciação dá-se em quatro sentidos. No morfológico, fisiológico, biológico e psicológico. O sexo é a parte fisiológica e a sexualidade é a parte psicológica. E de modo mais amplo a sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo Doze verdades que todo casal precisa saber sobre sexo Doze verdades sobre sexo que todo casal precisa saber Primeiro, o sexo é um presente de Deus o sexo é um presente de Deus. Essa era uma afirmação que jamais alguns pais da igreja fariam. Essa é uma afirmação que jamais alguns pais da igreja fariam. Olha como a Bíblia trata desse assunto de forma bela, sensual e poética. Corça de amores e gazela graciosa, sacia em teu seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Agostinho introduziu entre os cristãos uma definitiva nódoa de consciência culpada quando faziam sexo ou tinham sentimentos e impulsos prazerosos. E olha que Agostinho era um grande teólogo. Trouxe para dentro dos lares e para os leitos conjugais Uma sombra de coisa maligna De impureza, perversão e vício Que arruinou a vida de incontáveis casais Para quem o sexo passou a ser associado a um presente do demônio Como Agostinho sofreu muito com essa questão sexual Com esse desejo Muitas vezes é, difícil de controlar da carne Ele espalhou no meio da igreja Essa ideia é, distorcida em relação ao sexo Um princípio de discorda alojado no interior de cada um deste A queda opôs definitivamente a carne a Deus Talvez uma das maneiras de entender Se essa obsessão dele e de Santo Agostinho em denunciar a sexualidade, deve-se a ele ter tido um renegado do ter sido um renegado do erotismo, como todo, abjurado das suas paixões sensuais pregressas, votou intenso ódio ao que no passado o atraiu, lamentando ter desperdiçado nele tanta energia. Vamos ver. Algumas ideias infundadas que surgiram na Idade Média, quando os teólogos romanos tentaram vincular ao pensamento cristão a filosofia certa. Era a ideia distorcida que insinuava que tudo aquilo que produzisse prazer seria de origem diabólica. Mas a Bíblia, a palavra soberana de Deus diz, é digno de honra, o sexo, o coito, sem mácula. Olha só. Algumas as aberrações estúpidas que ensinavam Ensinavam que o Espírito Santo saía do quarto no momento do ato sexual Mesmo que fosse com o propósito de conceber um filho Estou me lembrando de uma irmã que procurou o pastor e disse Pastor, quando eu estou com meu marido assim namorando e a gente está se preparando para o coito. Eu tenho, pastor, eu tenho uma visão de um anjo que aparece dentro do quarto e fica olhando para a gente. Aí o pastor disse: irmã, abre a porta, coloca o anjo para fora, porque agora não é hora de manifestações angelicais. <risos> o único anjo que a irmã tem que ver é o seu marido, irmã. Viu? Ensinavam que os casais deveriam se abster do ato sexual em todos os dias santos. Por exemplo, ensinavam que o casal não podia ter relação sexual às quintas-feiras, por ser o dia que Cristo fora preso, na sexta-feira, em honra à sua crucificação. Aos sábados, em respeito à Virgem Maria. Aos domingos, por causa da ressurreição de Jesus. E nas segundas-feiras, em respeito às almas dos falecidos. <risos> Livres para o ato sexual, apenas às terças e quartas-feiras, gente. É muito pouco. E se a mulher tivesse menstruada nesses dias, então não tinha relação sexual. Você é feliz e não sabia, não é? Foi contra isso que mobilizou-se seu rival Juliano foi um rival do Santo Agostinho Ele era bispo, Eclanum Que depois de 418, embrenhou-se numa ruidosa polêmica com Agostinho Juliano mostrou-se indignado com as acusações de Santo Agostinho ao sexo e ao casamento não podia conceber, explicou ele, que o ato necessário A nossa reprodução fosse algo demoníaco Ou ter que ser praticado sobre o véu da vergonha e do enxovalhamento Eu ouvi falar de um pastor que pregou no púlpito Que era pecado o marido ver o corpo nu da esposa Por isso ele, dizia ele quando tinha relação com a esposa, a luz era apagada, a esposa coberta com lençol. E no lençol só havia um furo. Aí eu pensei, vai ser bom de pontaria lá longe. E ele tinha acho que dez filhos, hein? Você imagina se não tivesse lençol, a luz acesa... Afinal, eram impulsos do nosso, do nosso corpo feito por Deus. O prazer era necessário à reprodução, era a força que fundia as sementes masculinas e femininas num amplo calor genitales, útil a que ocorresse uma conjunção saudável e feliz. Nada poderia haver de sinistro numa relação sexual bem realizada e completa. Bem ao contrário, viu a natural, saudável, como instrumento de eleição de qualquer casamento merecedor. Olha como a Bíblia fala de forma diferente de Agostinho. A festa de casamento de um casal judeu durava sete dias. E a lua de mel um ano, querem ver? Deuteronômio 25 e 5. Um homem que tenha casado há pouco tempo, e quem está falando para Moisés é Deus. Um homem que tenha casado há pouco tempo, ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Teve irmão quase que falou línguas espirituais agora. Não é? Diga, por um, por um ano, outra vez, por um ano, por um ano. ficará livre, ficará livre. Em, sua em sua casa, fazendo o quê? A esposa feliz. Diga, o sexo é um presente de Deus. Não, parece que vocês não estão assim animados, não é? Diga, o sexo. É um, de Deus. é um presente de Deus. Só as mulheres, repetem. O sexo é um presente de Deus. Os homens. O sexo é um presente de Deus. <risos> Número dois: Deus projetou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. Leia comigo, Deus projetou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. Vou repetir, ela não diz, vamos, ali eu lhe darei a minha vagina, meus órgãos genitais. Ali eu lhe darei as áreas erógenas do meu corpo, não. Ela diz, ali eu lhe darei o meu amor Amados Para fazer só Sexo Basta um pênis e uma vagina E hoje tem de borracha Para fazer só sexo Basta um pênis e uma vagina Hoje tem pênis de borracha Tem va vagina de borracha Tem boca de borracha Hoje tem boneca inflável Basta um uma borracha agora para fazer sexo, celebrando amor, é preciso de duas almas, é preciso de cumplicidade, é preciso de amizade, é preciso de aliança, é preciso de comunhão. Por isso, quem aprendeu a fazer sexo, celebrando o amor, nunca mais quer fazer apenas sexo. O sexo muda o coração, gente. Produz um coro de louvor, maravilha e alegria. O sexo não é apenas um incidente no casamento Embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade O sexo é a música do matrimônio Dá para você repetir comigo? O sexo é a música do matrimônio Outra vez O sexo é a música do matrimônio que diz que no sexo a mulher funciona como aquele instrumento chamado harpa. Sabe harpa? E o homem funciona como aquele instrumento chamado corneta. E não se toca uma corneta como se toca uma harpa. Cada instrumento requer uma habilidade específica. Inclusive, alguns casais reclamam comigo, é pastor, lá em casa... O instrumento não está funcionando mais A orquestra silenciou Mas nem sempre o problema é o instrumento Na maioria das vezes o problema é a falta de habilidade do músico é. Ou da musicista Quando acaba o sexo, a orquestra silencia a terceira verdade é que o sexo é um indicador que reflete a saúde do casamento em geral. A Bíblia diz em Eclesiastes 9,9: 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida, fugas. Os quais Deus te deu, pelo trabalho com o qual te afadigaste debaixo do sol, goza a vida. O que você entende por gozar a vida? É viver em conflito, de manhã à tarde à noite? É viver em guerra, de manhã à tarde à noite? É viver. Com o coração angustiado dentro de um ambiente tenebroso, de manhã à tarde, à noite? Goza a vida com a mulher que amas? Goza a vida com o homem que você ama? Será que nós estamos gozando a vida? Eu li no livro Volte a Sorrir, do Charles Swindoll. Ele diz, a vida... É para ser vivida e não apenas suportada. A vida é para ser vivida e não apenas suportada. O casamento é para ser vivido e não apenas uma relação suportada. É por isso que a Bíblia diz, goza. E é de gozar. No sentido de um orgasmo emocional É o coração sentindo esse prazer, é a alma tendo esse prazer de viver Goza a vida com a mulher que amas Agora preste atenção Se a relação sexual com o seu cônjuge Não é tudo o que você esperava o problema não é a relação sexual, mas o relacionamento. Tem pessoas que dizem assim, olha, a gente precisa de um bom sexo para ter um bom relacionamento. Não. A gente precisa ter um bom relacionamento para ter um bom sexo. Não é... O sexo, o, o, o, o meio, o sexo é o fim. Se nós não nos relacionarmos bem entre o bom dia e o boa noite, sexualmente seremos casais frustrados? Se não, preste atenção... A morte do amor é sempre a consequência de um assassinato cometido pela negligência. É, amados... Nós já aprendemos isso com os nossos pais, é sempre mais fácil a gente transferir para o outro a responsabilidade. Deus procura Adão e Adão diz, não, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Deus procura a mulher, a mulher diz, não, não, não fui eu, foi, foi o diabo. E a gente tem essa mania de transferir tudo para o diabo, porque é mais fácil. Eu fico olhando alguns irmãos assim, eu tenho que rir. Furo o pneu e diz, é o diabo que está furioso, pastor. Não, irmão, o pneu precisa ser trocado, está careca. Acabou a gasolina, o diabo está furioso. Não, irmão, coloca a gasolina no carro, que não acaba. Pô. Me entende? Cortaram a luz da casa. Olha, o diabo está furioso. Não, paga a conta, que não corta. Tem coisas que é o diabo, tem muitas outras coisas que é falta de responsabilidade nossa. Ei irmão, é pastor, meu casamento está uma droga, porque o diabo está furioso. Será que é o diabo? ou é o diabo das suas atitudes, comportamento, negligência. A morte do amor é sempre a consequência de um assassinato cometido pela negligência. Quando Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo, ele está dizendo para mim o seguinte, se você fizer sua Parte de forma responsável O diabo não encontrará brecha na sua vida Se o marido faz seu papel bonitinho Se a mulher faz o seu papel bonitinho Aí os dois dificultam a ação do diabo No casamento, pô Se vocês me entendem, digam amém Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problemas. Guarde isso, por favor. Não há sexualidade satisfatória num ambiente cotidiano com problemas. Como um sismógrafo sensível. A atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. As tensões passam ao plano sexual, porque ele é o único de nossos impulsos que se situa no encontro do biológico. Corpo com corpo. Do psicológico, alma com alma, mente com mente. Do espiritual. E do social Somos em nossa sexualidade Como somos em nossa vida O sintoma sexual Em consequência disso Tem valor de linguagem Presta atenção gente. O sintoma sexual Em consequência disso Tem valor de linguagem Ele nos ajuda a dizer ao outro O quanto estamos insatisfeitos Com a vida dois Ou seja, o sexo é o termômetro de toda a relação O sintoma sexual, seja ele qual for É a expressão de agressividade, de ressentimento Se não estamos juntos É porque rejeitamos Rejeitamos alguma coisa em nosso cônjuge Ou muitas vezes em uma outra pessoa No qual faz ou nos fez mal o sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado. Então, guarde essas duas ilustrações, por favor. Para acender o fogo à noite, é preciso pegar gravetos durante o dia. E uma outra ilustração, para sacar a noite, é preciso fazer depósito. Durante o dia, eu vou repetir: para acender o fogo à noite é preciso pegar gravetos. Durante o dia, dá para repetir comigo? Para acender o fogo à noite é preciso pegar gravetos. Durante o dia, agora repitam: para sacar a noite. É preciso fazer depósitos durante o dia. O grande problema é que a gente quer acender o fogo à noite e não pegamos nenhum graveto durante o dia. O grande problema é que a gente quer sacar à noite, mas a gente não fez depósito durante o dia. E se você me pergunta, Pastor Josué, o que significa pegar gravetos e o que significa fazer depósitos? É simples. Toda a atitude de bondade, gravetos. Toda a atitude de solidariedade, depósito. Toda a atitude carinhosa, gravetos. Toda a atitude gentil, depósitos. Toda a atitude de camaradagem, depósito. Toda a atitude de perdão, gravetos. Toda ação bondosa em favor da sogra. Olha como a maneira que, como você trata a sogra influencia até no seu orgasmo. Maltrata a tua sogra durante o dia, perto da tua esposa e procura a tua esposa à noite, meu <risos> irmão. Maltrata a família do teu marido durante o dia e depois o procura à noite. Escute, gente. Ei, psiu, acorda. Toda vez que eu maltrato a família da minha mulher Eu estou investindo contra Minha felicidade sexual Conjugal Será que eu estou sendo claro assim ou não? É pastor, não sei porque a minha mulher Não se interessa muito Nessa área Talvez é porque ela está tão machucada, tão ferida, tão maltratada, que ultimamente ela vem tendo relação com você apenas por obrigação e não por prazer. Uma mulher maltratada, ferida, machucada, não compreendida, ela pode se sentir na relação sexual estuprada, violentada, ultrajada. Então preste atenção que a insatisfação sexual é o termômetro indicado de que o casamento não vai bem De que a relação não vai bem Por isso Nós precisamos pegar gravetos durante o dia Sexo Não começa 11:45 h 45 noite Quando o marido Vai encostando na esposa Deitados Ele vai encostando na esposa Armado Não é aí que começa o sexo O sexo começa Pela manhã Quando o marido acorda Ora com a esposa e como ele acordou um pouco mais cedo, ele faz o café. Ele arruma a mesa. E aí ele deixa um bilhete para a esposa. Você merece mais do que uma mesa posta de café. Te amo muito. Bom dia. Aí ele pega cem reais. Porque amar custa tá caro, gente. Coloca debaixo da garrafa térmica. Aí ele vai lá no quarto, dá um beijinho nela e diz assim: Estou saindo, o café está na mesa. E não esquece de dar uma olhada debaixo da garrafa térmica. Um irmão disse para mim, pastor, isso não é graveto. Isso é tora. <risos> Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que bom se todos estivessem com papel. Você sabia que nada me motiva mais a ensinar do que ver pessoas escrevendo? Quando eu me inicio para um grupo, que eu vejo todo mundo escrevendo, você não tem noção como isso me inspira. Você não tem noção como isso me faz me doar ainda mais. Todo professor gosta de ver alunos interessados. Então se você puder amanhã, Traz um papel e uma caneta. Como eu gostaria que todos marcassem essas duas frases. Para acender o fogo à noite, pegue gravetos durante o dia. Para sacar à noite, faça depósitos durante o dia. Por exemplo, o que excita a mulher não é o mesmo que excita o homem e vice-versa. A linguagem do amor da mulher não é a mesma linguagem do amor do homem. Por exemplo, o homem, não, o homem não se importa muito com a linguagem dos presentes, mas a mulher entende muito bem a linguagem dos presentes. Vou fazer uma pergunta para os maridos aqui. Se a sequência é essa, honra, número um. Número dois, segurança. Número três, intimidade. Número quatro, sexo com qualidade. Guardaram? Número um, honra. Número dois, segurança. Número 3, intimidade Número 4, sexo com qualidade Vamos ver se vocês guardaram Número 1 um, Número 2 Número 3 Número 4 Sexo com qualidade Então, preste atenção Que o sexo com qualidade Vem por último E disso depende Primeiro Honra Segundo Segurança. Terceiro, intimidade. Agora, o que significa honrar o cônjuge? Hã? O que significa honrar o marido? O que significa tratar com honra? O que significa honrar a esposa? Por exemplo, honrar significa se preocupar. Com as ansiedades do cônjuge Honrar significa se preocupar com aquilo que preocupa o cônjuge Honrar significa valorizar aquilo que é importante para o cônjuge Honrar significa se preocupar com as necessidades do cônjuge Cônjuge, por exemplo, toda mulher espera, preste atenção nisso, toda mulher espera ser compreendida, toda mulher. E não é fácil entender a cabeça da mulher, porque a mulher não é que nem o homem. O homem diz assim, hoje eu quero comer picanha. A mulher não. A mulher diz assim: Hoje eu quero comer uma coisa gostosa. Não sei o que é, mas é caro. A mulher tem essas diferenças, não é? A mulher tem dia que olha para o espelho e se acha linda. E fica assim. Tem dia que ela tem vontade de quebrar o espelho, que se acha horrorosa. Ah, ah. Então a mulher tem essas, essa instabilidade quando se trata da sua própria autoimagem e autoestima. O homem não tem muito esse tipo de, de problema. Agora, preste atenção. Honrar. Significa se preocupar com as necessidades do outro O que a mulher mais espera? Ser compreendida Agora, para compreender a mulher É necessário saber ouvi-la E a maior dificuldade dos homens é ouvir você sabia que o homem consegue, presta... a mulher consegue prestar atenção em uma conversa 15 minutos sem se distrair? Ela fica ligada, ela consegue ficar focada 15 minutos. Sabe quantos minutos o homem consegue prestar atenção numa conversa sem se distrair? Cinco minutos. Por isso, irmã, se for à noite, deitados, resume, senão ele já dormiu e aí no outro dia não adianta perguntar para ele. Então, meu amado, se você quer investir na sua felicidade sexual, compreenda a sua mulher como ouvindo-a. E a maioria das vezes, na maioria das vezes... A mulher não quer resposta, não quer explicação e não quer um professor lhe dando uma aula. Fica pior ainda. Se a mulher estiver falando, você vai tentar ensiná-la, vai dar uma aula, vai então até repreender. Ele é pior. Na maioria das vezes, tudo que a mulher quer é o seu ouvido e só. Ouça meu. Ouça. Ei, ouça. Porque a mulher tem necessidade de falar. Falar faz bem para a alma da mulher. E se ela não tiver ninguém com quem falar, ela fala com o cachorro, com a planta, fala sozinha olhando para o espelho, chorando e buscando mal um mau ângulo. Assim. Coisa de mulher. Mulher precisa falar. Pá. E nós... Precisamos aprender a ouvir. Você ouve a sua esposa? Você desliga o telefone, desliga o celular, você desliga a televisão, fecha o livro, fecha o jornal, olha para ela, olho no olho e diz, fala, minha santa, que o teu servo ouve. mulher precisa falar. A mulher precisa ser compreendida no seu período menstrual. Se você acha que é fácil menstruação, anda uma semana com aquele negócio entre as pernas. Absorvente, não é? Se você faz, acha que é fácil uma gravidez... Pede para Deus para você ficar pelo menos uma vez grávido. Se você faz, acha que é tão simples ser mulher, se coloque no lugar de uma mulher. A melhor maneira de a gente compreender o outro é se colocando no lugar do outro. A mulher precisa ser compreendida no período da menopausa. A mulher precisa ser compreendida quando as crianças são pequenas, eu estou acompanhando bem de perto meu filho, minha nora, meus netinhos. E eu fico observando como é desafiador ser mãe de crianças pequenas. A mulher tem que se virar nos 30, porque ela tem que dormir, o que é difícil, tem que dar de mamar, tem que fazer, preparar o café, tem que preparar o almoço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das roupas. E ainda à noite tem que arrumar um jeito de colocar um baby doll, pentear o cabelo e fazer uma cara de descansada, atraente para namorar com o marido. Vamos aplaudir as mulheres, gente, vamos aplaudir as mulheres, porque é desafiador. Pior, tem homem que não ajuda com nada E só reclama Tem homem que não ajuda com nada E só reclama Eu dou 10 para um homem Que chega em casa E vê o desafio da sua esposa de atender tudo E diz, querida, por favor Vá tomar banho eu arrumo a cozinha, eu vou lavar essa louça, eu vou guardar essa louça e depois que você tomar banho ainda vou fazer uma massagem nos teus pés com creme e tudo. Diga gravetos, depósito. Outra vez gravetos, depósito. Estou lembrando de um, um dia eu falei numa igreja sobre o perfil do marido ideal. E aconteceu uma cena hilária. E eu desenhei assim o perfil de um marido ideal. Quando eu estou lá na porta que eu fico autografando os meus livros, chega uma irmã e diz assim, pastor, se ser, se, se, se ser marido é o que o senhor desenhou, eu sou viúva com um marido vivo em casa. Eu vou largar desse homem hoje. Hoje eu largo dele, pastor Eu não tenho marido Eu tenho uma coisa do meu lado Pastor, se ser marido É isso que o senhor está falando aí Hoje, hoje eu, eu, eu, eu, eu largo esse homem Mas dá para melhorar, gente Repete comigo Qualquer casamento Pode dar certo se os dois estiverem dispostos a mudar. Irmã, honrar é se preocupar com as necessidades do teu marido. Se a mulher espera ser compreendida, o homem espera ser respeitado. Porque aqui entre nós, tem mulher que tem um marido, que merece Porque pensa em uma mulher chata E multiplica por 100 Tem mulher que quando morrer vai dar trabalho Para o diabo no inferno, gente Eu sei que não tem nenhuma aqui assim Aqui todas são ovelhas de Jesus E vão para o céu em nome de Jesus certo? Mas tem mulher que é trabalhosa Por exemplo Você conhece alguma irmã que reclama de Tudo Está sol, ela reclama Está frio, ela reclama Se não tiver nem sol, nem frio, ela reclama que está sem graça Está sem graça Se vai a um restaurante que não tem ninguém Ela diz assim, não presta Está vazio Se tem muita gente, você me trouxe no inferno Isso aqui é um terrível Nunca está satisfeita. Se vai de carro, reclama. Se vai de avião, reclama. Se vai de navio, reclama. Se vai a pé, reclama. Se vai de bicicleta, reclama. Eu conheço um marido que disse assim, pastor, eu resolvi a ser surdo, mudo e cego em casa, para Conseguir conviver com ela Minha pergunta para você, irmã Você é uma companhia agradável ao lado do teu marido? Se casamento é uma viagem É bom viajar ao teu lado? Outro dia eu olhei para uma pessoa Uma senhora e eu disse: eu preciso todos os dias orar por este homem, porque ele precisa da paciência de Jó multiplicada por 10. O grande problema é que às vezes a mulher reclama, quando na verdade ela mesma está construindo o marido que tem por causa da sua maneira de ser. Aí o sexo não funciona. A mulher também precisa aprender a fazer depósitos. Coisa simples. O coração de um homem também se alcança via estômago. Eu vou repetir. Eu senti que os olhos dos homens brilharam. O coração do homem também se alcança via estômago Nada pior do que estar ao lado de uma mulher que tem preguiça de cozinhar E por isso ela sempre faz o mais prático, salsicha Ela sempre faz o mais prático Frito um ovo. Ela não quer. Não, isso dá trabalho. Isso dá trabalho, isso dá trabalho, Não mexe com isso, não. Isso suja, dá trabalho e então... não, não, não, não, não. Isso aqui é mais simples. Come uma banana, pô. Uma banana. Come uma banana. Eu... Você conhece aquele tipo de mulher que diz assim para o marido: Não traz ninguém aqui em casa. Não traz ninguém aqui em casa Essa turma só suja Estraga E come que Deus o livre Tipo de mulher assim Não honra o marido Eu gosto de trazer minha esposa Porque a gente não esconde nada Minha esposa não prega no púlpito mas prega muito do meu lado em casa. Quantas vezes eu chego nas horas mais inconvenientes em casa com amigos. Minha esposa nunca fez uma cara feia, pelo contrário. Que bom que vocês vieram. Senta aí que eu vou arrumar um café. É assim. No outro dia você disse que é o cartão de crédito Ei irmã, psiu, gravetos. Ei irmã, depósito. Você nunca trata bem tua sogra, pô. Nunca trata bem teu sogro. Você só vê o lado negativo da família do marido, achando que todos são malas sem alça. Eu conheci um marido que casou, ele se casou com aquela senhora, com aquela, com aquela mulher, e a mulher conseguiu, preste atenção, gente, a mulher conseguiu roubar aquele homem da família dele, ao ponto de blindá-lo e afastá-lo dele. Definitivamente da sua família E o pior é que o banana Se submeteu a esse tipo de estupidez Aí Muitos não sabem porque a, cana, a cama tem espinho Muitos não sabem porque a vida sexual é horrorosa Muitos não sabem porque são infelizes vivendo de fachada Façamos de conta que está tudo bem Façamos de conta que é uma bênção Vamos sair de casa de mãos dadas Vamos chegar na igreja de mãos dadas Vamos sair da igreja de mãos dadas E de repente o casal o modelo surpreende a todos porque estão se separando. Porque era tudo fachada. Era tudo mentira. Se você me pergunta, Pastor Josué, o senhor vive bem com a irmã Rosa? Não somos um casal perfeito. Mas somos felizes. É bom viajar juntos. É bom estar juntos. É bom voltar para casa. Qual é o segredo, pastor? Um dos segredos. Desde o, início, desde o início, nós entendemos que a nossa felicidade conjugal dependeria da forma como um trataria a família do outro. Desde o início a gente entendeu isso. A nossa felicidade conjugal vai depender como um vai tratar os pais do outro, como um vai tratar a família do outro. Porque não tem como eu me dar bem com alguém que não trata bem as pessoas que são importantes para mim. Se tratar mal minha família, me tratou mal. Se tratar mal minha mãe, me tratou mal Se tratar mal a família da minha esposa, tratou ela mal Se tratar mal a esposa, a mãe da minha, da, da minha esposa, tratou mal a minha esposa Ou seja, como conviver com alguém que não respeita quem é importante para mim? tá que estou dizendo claro sim ou não? Ei, será que estou sendo claro? Sim ou não? Não tem como eu dizer para a Rose, te amo, mas odeio tua mãe Não tem Não tem como dizer para a Rose, te amo, mas o teu irmão é um mala Tinha que morrer essa desgraça Não tem como Não tem como dizer para a Rose, eu te amo, mas aquela tua irmã Meu Deus, que praga Não tem como, gente Quem ama respeita quem ama honra o outro, aprendendo a valorizar o que é importante para o outro. Será que eu estou sendo claro? Se eu estou sendo claro, digam amém. amém. Então o sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado. É preciso haver honra. E quando a gente honra, o outro se sente seguro, busca a intimidade. O resultado final é que o fogo pega a noite, porque tem gravetos aí você pode sacar porque tem depósito se vocês me entendem digam amém, amém. já pergunta aqui para os maridos qual foi a última vez que você surpreendeu a tua esposa qual foi você fez uma surpresa que ela ficou assim uma semana falando só nisso. Qual foi? Irmã, qual foi a última vez que você surpreendeu o teu marido? Foi algo tão assim especial que vira e mexe ele menciona esse dia. Qual foi? Qual foi? Hã? Qual foi? Qual foi a vez que você presenteou como você nunca tinha presenteado? Qual foi? Você é uma pessoa que elogia com facilidade? Deixa eu dizer uma coisa para os homens aqui. ó. Fique esperto. Porque se você não elogiar sua mulher, alguém vai elogiar. E pode, com esse elogio, em um tempo de carência, gerar uma crise na cabeça dela. Houve uma mulher... Que era tratada só com grosseria, estupidez, grito. Ah, sua anta, lerda, não presta nem para uma coisa básica e tal. E era bonita, se preocupava em se arrumar. E ele só, só coisa. Em vez de ser o príncipe, era o cavalo do príncipe. Só coisa. Dez anos só coisa. Um dia ela foi um evento, se produziu, sozinha, na volta. Geralmente mulheres assim andam sozinhas, porque o marido não tem prazer em estar ao lado. Na volta, toda bonita, jovem, carente. Quando ela entra no elevador para ir para o seu apartamento, entrou junto um galã do prédio. Malandro Quando ele entrou e viu ela toda arrumada Sozinhos no elevador Olhou para ela e disse Como você está linda <risos> Ela olhou para ele e disse Obrigada É muito bom ouvir isso Ele pensou ela mordeu a isca No outro dia ele ligou de novo Sua imagem não saiu da minha mente Você estava angelical ontem Ela São os teus olhos Muito obrigado, é muito bom ouvir isso de você no outro dia ele ligou de novo, no outro dia ele provocou o um encontro, e aí foi, sabe aonde terminou essa historinha? No motel, e quando o marido soube, ela estava grávida, do outro, aí, é muito comum eu receber marido assim no meu gabinete, porque eu trabalho com casais todo dia, chorando, aí um marido desse tamanho assim, entrou no meu gabinete disse, pastor em três meses emagreci 25 quilos perdi minha mulher e é interessante que nesse caso sabe o que ele disse para mim? nesses três meses eu Parei na frente do espelho, horas e horas e horas, para me enxergar. Pastor, foi necessário que isso acontecesse, para eu me perceber e chegar à conclusão do quanto eu era estúpido, de quanto eu era um cavalo, de quanto eu era ordinário, de quanto eu era indiferente, de quanto eu era grosso. De quanto eu era ausente. Do quanto eu era mal. De quanto eu era um marido morto. Oh pastor, se minha mulher me desse uma chance. Para eu mostrar para ela. Que mudei. Porque Deus me acordou. Ah, se minha mulher me desse uma chance. Agora, por que muitos casais esperam para mudar quando o pior acontece? Não seria mais fácil mudar agora? Não seria mais fácil mudar agora? Irmã, por que será que algumas mulheres deixam para emagrecer? Perder o excesso de fofura? só depois que uma outra começa a aparecer no pedaço e fazer uma ameaça eu conheci uma irmã que em um mês ela mudou o cabelo, mudou a pele mudou, fez regime, emagreceu não sei quantos quilos arrumou a unha do pé, da mão e, e, e deu uma geral fez depilação em um mês ela virou uma outra mulher tudo por quê? Uma outra apareceu e se tornou uma ameaça real. Por que mudar só depois que acontece uma tragédia? Será que eu estou sendo claro? Se eu estou sendo claro, digam amém. amém. O desejo de mudar. É uma grande prova de amor O tempo De mudar se chama Hoje Quantos entendem que dá para melhorar? Levante a mão alto bem assim Quem, Quantos entendem que dá para melhorar? Levante a mão alto assim Dá para melhorar Eu Dá para melhorar Você dá para melhorar Se vocês me entendem, dê um amém gostoso aí O sexo é puro quando praticado dentro do casamento Se não preste atenção O sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida e refrigério Fora do casamento o sexo é como esgoto que contamina tudo que toca Olha o que a Bíblia diz, eu gosto desse texto, esse texto é maravilhoso Provérbios 5,15 e 15 diz, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Aqui está falando de duas coisas. Primeiro, está falando de essencialidade. E está falando de fidelidade. Está falando de... Essencialidade E está falando de Fidelidade Como eu gostaria que Todos os casais De Criciúma estivessem aqui Gente Antes de continuar Deixa eu só mostrar Pode pegar para mim aqui, fazendo um favor, querido Colocar por favor aqui Antes de, de prosseguir, estou terminando aqui Deixa eu só falar desse material, nós já termina aqui, ó Amados, eu trouxe, vocês viram aqui embaixo, ninguém sai não que já estou terminando, é dois minutinhos só, já estou terminando, está bem? Eu estou lançando aqui esse livro, por isso eu vou estar lá embaixo dando um autógrafo, porque esse livro é muito especial para mim, porque é um livro que foi lançado pela, é uma das maiores editoras do mundo, a Thomas Nelson, é um braço da maior empresa de comunicação do mundo, então ser convidado por essa empresa para mim foi uma honra muito grande, construindo o céu em casa, construindo o céu em casa, num preço bem acessível, 15 reais apenas, só 15 reais, está bem? É, eu vou dar um autógrafo, se você adquirir, esse é um texto muito legal, Construindo o Céu em Casa. Quem já ouviu falar no livro Casamento Blindado? Levante a mão assim, quem já ouviu falar? Esse é um livro, esse livro é tão especial que já vendeu mais de um milhão de cópias. Olha, para um livro no Brasil alcançar um milhão de cópias, tem que ser muito, muito, muito, muito bom. Esse livro custa R$ 29,99. Se você comprar esse livro hoje, eu só trouxe 100 Se você comprar esse livro hoje, você ganha esse aqui ó, Cinco segredos das mulheres feliz, felizes no casamento Cinco segredos das mulheres felizes no casamento Depois que a mulher lê esse livro aqui <risos> Nunca mais ela é, tem problema com como é que funciona a cabeça do homem Porque não é fácil a cabeça do homem hein? cinco, seguintes. Então você compra esse e ganha esse, tá bom? E nós temos também alguns kits assim, ó Por exemplo, nós temos um kit com seis DVDs só para os pastores Só para a liderança Onde eu trato sobre assuntos de ministério, vocação, chamada, caráter, família Muito legal, só para a liderança Nós temos um kit lá da Andrea Vargas Sobre vício sexual, sobre... É, comportamento sexual das crianças Sobre educação sexual no casamento É muito interessante Nós temos um kit só para jovens Só para jovens Nós temos um kit só sobre formação de conselheiros Tá? E um outro kit só sobre crescimento saudável de igreja E esse aqui, ó Que eu quero é, que vocês adquiram Porque ele é muito especial 10 erros que um casal não pode cometer Casamento não vem pronto, se constrói Como administrar seu dinheiro com inteligência Criando filhos emocionalmente saudáveis Resgatando o valor da mesa na família Sexo, celebrando o amor no casamento Eu até brinco que depois que o casal assiste Essas mensagens, o marido fica tão romântico Que ele começa a dar seis abraços por dia na esposa Seis abraços por dia na esposa Começa a deixar bilhetinho de amor com... 100 reais junto, debaixo da garrafa térmica. É, ele vira assim o um, um maridão, hein? Começa a fazer massagem nos pés da esposa. Olha, e a esposa fica criativa na sala, na cozinha e no quarto, e o marido só da glória. Muito interessante. Esse material está lá embaixo. E essa Bíblia que eu estou lançando em todo o Brasil também, a nova Bíblia viva, numa linguagem contemporânea do nosso dia a dia, uma linguagem fácil de, de você entender. E aqui, ó, nós temos um estudo bíblico, dentro desta Bíblia, nós temos aqui toda uma, uma é, é, tem um, um... Ano de leitura anual e o resumo de cada livro da Bíblia, ok? Vocês podem comprar lá embaixo, eu vou dar um autógrafo em quem gosta de livro ou bíblia autografada, e você pode adquirir todo esse material, inclusive tem um livro lá, Aprenda a pregar. Eu escrevi esse livro porque outro dia um pastor estava pregando, ele pregou e aí o pessoal dormiu. Aí, onde um ele gravou a mensagem, foi ouvir, dormiu também. Então, o que fazer para não ser um pregador? Aqueles irmãos que estão saindo, deixa eu fazer uma pergunta, vocês têm que tomar ônibus, irmãos. Vocês tem que pegar o trem. Vocês tem que sair agora mesmo, se não sair agora perde o trem, perde o ônibus. Então vamos ficar de pé, vamos terminar então, porque eu acho que deve ter muito irmão que precisa ir embora. Vamos ficar de pé então, por favor. Se tem que pegar o ônibus, a gente entende. Se tem que pegar o trem, a gente entende. Se o marido não é crente e a esposa está sozinha, a gente entende. Mas se dá para ficar cinco minutinhos a mais, eu agradeço, porque é muito difícil a gente estar falando com muita gente saindo. Eu confesso. É muito difícil eu falar com muita gente saindo. Inclusive eu particularmente não faço isso, porque eu quero crer que é, é complicado para quem está falando. Coloque a mão no ombro da sua esposa, por favor. Amanhã, eu tenho uma palavra muito, eu acho que é muito séria, e importante, que pode mudar a história da família. Eu vou falar com a família amanhã. No domingo pela manhã, eu vou concluir essa mensagem aqui. Ó. Eu estou no ponto ainda de número 5. Eu vou para o ponto número 5, são 12 Bebe a água da tua própria cisterna Ô irmão, cadê o irmão do teclado? para Tem um irmão do teclado aí para fazer um, um som bem romântico aí para Casais tem a ver com romance, não é? Muito bom Amanhã, é no domingo pela manhã Eu quero falar um pouco com vocês sobre... Essencialidade, fidelidade Mas eu vou falar também no domingo pela manhã Alguns outros assuntos Que você não pode perder Talvez se você perder a palestra do domingo de manhã Você vai estar perdendo a melhor parte De tudo que está sendo dito aqui Então eu quero que você esteja conosco amanhã à noite E esteja conosco no domingo pela manhã Quantos podem dizer amém? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. Não podemos deixar para depois... Aquilo que a gente precisa mudar hoje. Se você mudar... Tudo muda ao seu redor. Nem Deus pode fazer... Quando a gente não quer Mas quando a gente quer Deus não falha na parte dele Saia daqui hoje com essa predisposição Eu vou melhorar Eu vou mudar Vou mudar nas áreas necessárias Eu vou levar a sério essa questão dos gravetos Dessa Atitude de bondade, de solidariedade, de perdão, de cooperação, de camaradagem. Eu vou levar a sério essa questão de fazer depósitos. Eu vou levar a sério a palavra desta noite. Nunca mais meu casamento será o mesmo. Deus, nós nos colocamos outra vez em oração diante da Tua presença. Que estes conselhos da palavra possam... Estar caindo em boa terra. E que germine esta semente. Cresça. Floresça. Frutifique Senhor. Eu sei que tem casais que aqui chegaram precisando de um milagre. E tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que faz além. Pedimos e pensamos Tu és o Deus que coloca no lugar o que está fora do lugar Tu és o Deus que cura feridas profundas Nós cremos no poder do sangue de Jesus Nós cremos no poder da palavra do Senhor Nós cremos no poder do mover do Espírito Santo Por isso eu te peço Que a partir desta noite Todos nós experimentemos algo novo da tua parte e que até domingo à noite, todos possam dizer, valeu a pena, Deus marcou nossas vidas. Valeu a pena, Deus se moveu em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém, Senhor.